Andam dizendo que o tu é o demônio. Até onde vai o psicológico de um artista? Ainda mais se esse artista já ingressou na cena sofrendo hate. Bom, nesse vídeo de hoje vamos abordar um tópico não tão comentado, que é a saúde mental dos artistas. Recentemente, o Matui fez um enorme desabafo no Twitter. E embora as músicas dele não façam o meu forte e eu não me compactuei com rapper, eu me senti comovido, afinal essa situação dele me lembrou a do nosso querido Rafa Moreira, mano. Eu acho incrível os números que o Matuê consegue alcançar a cada música que lança. É incontestável de que a música do cara toca nos fones tantas e tantas vezes, devemos apenas aceitar isso. E honestamente, de todos os artistas, na minha visão, o Matuê seria o último da minha lista que eu acharia que não teria um psicológico forte o suficiente para ignorar isso, mas poxa imagina sofrer um hate durante 3 anos seguidos e sem razão alguma é complicado, e de fato ele mesmo disse que ele não liga para isso, mas o que ferrou a sua cabeça mesmo foram as pessoas pedindo para ele se suicidar e sendo póbicos com ele. Como eu já disse, o Matue não é muito a minha praia, mas eu acho da hora todo esse marketing que ele consegue trazer para os seus projetos, como por exemplo no álbum Máquina do Tempo, que teve a polêmica com Rafa Moreira, o final dessa história é meio paia, mas é outro assunto. Pois bem, conseguiram destruir o psicológico do Matuê, e é triste ver isso, pois provavelmente toda a agitação que tivemos na cena, ele foi o responsável por isso. Por exemplo, o cara vai fazer uma turnê lá nos Estados Unidos, tipo, é um bagulho outro nível, mano. Todo esse estresse emocional teve início após esse marketing do Matuei coletando seu próprio sangue, colocando em um colar e trocando pela alma dos seus fãs, e logo depois, enquanto desabafava no Twitter, o próprio Matuei disse que claramente era um clickbait e que todos que se cadastraram nisso iam apenas receber um e-mail sobre a importância de doar o sangue, ainda mais nesses tempos de covid, o qual as doações de sangue abaixaram muito. Outro fator foi em relação de ele estar copiando o Playboy Card, mas eu não acho que que isso tenha afetado de fato a mente dele, afinal ele mesmo disse isso, e bem, aparentemente Matui vai dar um tempo das redes sociais e vai lançar apenas as músicas que já tinham gravado, e depois disso, provavelmente só teremos interações de social media, caso ele tenha um, o que eu acho que ele tem, infelizmente é assim mesmo a nossa cena, afinal, tudo o que a gente traz de novo, que nunca foi praticado aqui no Brasil, todo mundo sempre vai estranhar, e mais pra frente vai pô, se tornar a tendência, e quem aí não se lembra do que aconteceu aconteceu com Rafa Moreira que foi apedrejado e zoado por muitos após surgir em 2017 com uma estética super diferente do que a gente estava acostumado a escutar e ver com uma letra diferente meio sem sentido se vocês permitem a minha opinião se fosse um cara cantando em inglês lá na gringa o que na época estava sendo praticado vocês iam gostar bastante ou não ia ter toda essa zoeira toda igual foi com Rafa Moreira mas claro ele também fez por onde ele se envolveu em muita treta desnecessária e coisas do tipo ele estaria em um outro nível se não tivesse se sujeitado a essas tretas. Enfim, como o próprio mesmo já disse uma vez na música VIVI-S, eu, eu, eu acho que o Rafa Moreira é um exemplo de psicológico forte, pois se fosse eu no lugar dele, eu acho que eu não ia conseguir passar por tudo que ele passou e me manter de pé. O Rafa é o típico cara que tem vontade de inovar, trazer alguma coisa nova e sem medo de ser mal recebido e entendido. Eu espero que o Matuei siga forte daqui pra frente. E novamente, mesmo não sendo a minha praia, o que ele conseguiu agregar pra cena, dando valor a ela, foi uma coisa muito impactante, Aí quem discord, mas opinião é opinião. Agora uma curiosidade interessante sobre esses dois artistas que eu mencionei, é que ambos aparentemente não gostam da página de notícias chamada Rap Mais, pois essa página já chegou a fazer diversas notícias tendenciosas sobre esses artistas, o que os mesmos não gostaram na tinha. O Matuê respondeu essa página com cinco palavras que me fizeram dar muitas risadas, muito semelhante ao que o Rafa Moreira fez alguns anos atrás. Bom, eu não posso mostrar aqui no vídeo o que foi dito, mas eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês, ou tentar né? E foi assim que o Portal Rap Mais foi recebido pelo Matuê. Eu sei que é errado rir disso, mas sério... Não tem como. E bom, este foi o vídeo pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que tenham gostado e queria fazer um pedido aqui para vocês. Entrem no link que está na descrição ou vão na minha última publicação na aba comunidade. para assim saberem melhor do que eu estou falando. Muito obrigado novamente a todos que assistiram até aqui. Tamo junto, é nóis e falou. E falou.